Olá, estamos aqui para mais um momento do Espaço Família. E hoje nós vamos falar sobre neuroplasticidade e aprendizagem. Importante que você pense em aprendizagem como todo o conhecimento que nós precisamos ter, todas as habilidades que nós precisamos ter para viver bem, para o ser humano se desenvolver, ok? Então, quando nós falamos em aprendizagem e neuroplasticidade, a neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se organizar e se regenerar para ter novos conhecimentos, de novas habilidades. Então, esse nosso cérebro, com todos os neurônios que são as células responsáveis por cuidar dessas informações e organizar, ao longo da nossa vida, ele tem momentos que ele vai se desenvolver. Por exemplo, com a nossa idade, cada, cada pessoa dentro de um marco né, de idade, ela se desenvolve alguma habilidade. Então, a criança de 0 a 3 anos, ela tem habilidades a serem desenvolvidas. O nosso cérebro, ele está totalmente ligado e esperando todas as informações para assimilar e para levar conhecimento para esse ser ok outra condição é o nosso envelhecimento então o nosso cérebro ele também perde certa capacidade de atenção de memória mas em compensação ele se bem estimulado se exercitado ele consegue criar estratégias e criar mecanismos para lidar com algumas situações Outra questão é se o nosso cérebro, por exemplo, tem algum dano que pode ter acontecido já ao nascer ou por alguma lesão. Então nós reestruturamos essas conexões por meio de estimulação e amenizamos algumas situações ou conseguimos sanar, tá? Vai depender de cada caso e cada situação ali, conforme a, a lesão que tenha no sistema nervoso, tá bom? E outras, uma outra situação que é bem importante que a gente coloque, que essas esse aprendizado, ele acontece por um longo período e ele é muito sutil. Então, tudo que você tem contato, pode ser ele de forma visual, auditiva, tátil, ou de convivência por experimento, você gera um registro para você e esse registro ele acaba fazendo conexões com outras informações que você tem. Se você é colocado para é, várias vezes fazer isso, essa atividade, essa estimulação, você cria uma memória, um registro mais maciço e aí você consegue usar isso no seu dia a dia com facilidade isso é aprendizagem tá a uh, outra coisa que acontece com o nosso cérebro que é bem importante a gente colocar é a questão da poda neural essa poda acontece por um desligamento de alguns neurônios, que são as células do nosso cérebro, elas, quando não são estimuladas, elas não estão é, sendo usadas, automaticamente o nosso organismo desliga essas conexões, tá? Para que, se ela não está sendo usada, ela não precisa estar ativa e dar condições para outras conexões aparecerem. Por isso, da importância da estimulação das crianças pequenas, né, de 0 a 3 anos, muita estimulação, até 7 anos, uma estimulação constante e para aprimorar essas habilidades já adquiridas. E ao longo da vida, cuidar da nossa alimentação, do nosso sono e de estímulos que sejam positivos para essa nossa memória tá nessa memória das nossas habilidades por exemplo ah, se eu gosto de ler se eu tenho hábito da leitura mas eu paro de exercitar com o tempo eu vou perdendo essa habilidade ou vai ficando mais difícil para mim a, a habilidade de interpretação através da leitura esse é um exemplo tá entre outros por isso, é tão importante que a gente cuide da nossa saúde integral, toda ela. Desde do que nós nos alimentamos, como nós vivemos, de que forma nós temos contato com o mundo, tá bom? Espero que tenham gostado. Eu fico por aqui e encontro vocês no próximo momento.